Será que numa negociação você deve entrar logo com o seu preço melhor, o menor preço, a melhor condição, ou você deve ter uma gordura para poder negociar? O Minuto do Sucesso, por Márcio Miranda Então, muita gente acha que nós, ao fazermos um preço mais alto, com uma gordurinha ali para negociar, a gente pode ser excluído do processo de negociação, ou seja, nem começar a negociar, ser eliminado logo de cara. Não é verdade. Se o cliente gosta do seu produto ou gosta do seu serviço, ele sempre vai tentar negociar e diminuir o seu preço. É claro. Então, o que antecede a negociação é a venda de valor, é criar o desejo, a necessidade, a diferença do seu produto em relação ao concorrente. Se o cliente está convencido que o seu produto, o seu serviço é a melhor solução, ele vai te chamar e vai tentar reduzir o seu preço. Aí sim, você precisa ter uma gordura para poder negociar, para deixar o cliente satisfeito. Deixar com aquela sensação que ele fez um bom negócio. Porque se você já entrou com o seu preço mínimo, não tem condição de fazer mais nada, muitas vezes o cliente não fecha por questão de ego. Principalmente se for para comprador, por exemplo. O comprador tem que mostrar serviço, ele tem que mostrar que ele conseguiu tirar alguma coisa de você. Numa negociação, deixe sempre uma gordura para poder negociar. Comece alto sem ser delirante, mas não tenha medo de pedir acima da média. O que você precisa fazer é conquistar o desejo, a necessidade, a preferência do cliente antes. Daí certamente você vai ser chamado para negociar e vai poder ser generoso oferecendo algum tipo de desconto. Que não necessariamente, inclusive, é a seja de preço, pode ser uma garantia estendida, pode ser um treinamento, pode ser o que você achar uma peça em consignação, depende do ramo de atividades que você está. Gostou dessa dica? Compartilhe, dê um like, assine os canais, não perca nenhuma dica. Uma dica dessa pode mudar a sua vida, pode facilitar uma venda, pode fazer você ganhar mais. Grande abraço e bons negócios para você!